Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que vê é de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido.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 Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.